Antes, olha só quem apareceu aqui no meu canal pela segunda vez, a Binominho, cara, a famosa Binomo. Ela é muito querida, hein, gente? Como eu amo, cara, mas para maiores de 18 anos. Porque vocês já estão ligados, a Binomo é uma plataforma de negociação online e análise de gráfico, sabe? Se eles vão subir ou descer. Aquela coisa, gente, analisando o gráfico pode dar errado, sabe? Mas também pode dar muito certo, por exemplo. mostrar como funciona de verdade mesmo, eu vou entrar aqui na minha conta real. Eu vou escolher essa opção aqui e eu vou investir esse tanto aqui. Se eu estiver analisando corretamente, cara, eu vou faturar. Então... Então, vamos ver se eu sou bom analisando, tomara que sim. Olha só, cara, o pai é muito god das análises mesmo. Só que isso aqui é só um treino, cara, e o legal da Binomo mesmo é isso. Se tu ir na descrição aqui do vídeo tu começa com 4 mil reais fictícios e tu pode simplesmente treinar olha só, cara, tu não vai gastar dinheiro não tu vai treinar. Aí depois tu pode botar o teu dinheiro mesmo. E olha só a dica, gente quando tu for investir, cara, usa o meu código porque tu literalmente multiplica o teu dinheiro. Por exemplo, se tu botar 40, vira 80 e 100, vira 200, cara, multiplica sempre. Mas só na primeira vez que tu o meu código. Então aproveita, cara, se multiplica, mano, bota bastante. Eu já sou pinomista, cara, confia, é parceira do canal, então é de confiança. Links na descrição e bora pro vídeo. Olha só, pessoal, o vídeo de hoje é sobre algo bem inusitado, gente, bem diferente, mas que eu tô vendo várias pessoas levantando essa questão. Eu recebi realmente várias mensagens pedindo pra eu analisar esse caso, ver mesmo o que que tá acontecendo. Então, meus amigos, cato eu, vamos ver. Lucas Lira é enorme aqui na plataforma, eu acho que vocês devem conhecer ele. Mas se não, meu Deus, o cara tá há muitos anos na plataforma, eu acho que tem mais de 20 milhões de inscritos, somando os dois canais dele. Ele posta vídeo praticamente todo dia, grava com a família dele e tudo mais, sabe? Sinceramente, desse tipo de vídeo de dele e vlog tal, eu gosto muito mesmo dele e do Coffee. São dois youtubers que mesmo agora não acompanhando muito por não ter muito tempo, eu respeito muito eles. O trabalho é muito massa, mas olha só. Há mais ou menos cinco meses atrás, o filho do Lucas Lira nasceu, o famoso Noah. Todo mundo do canal do Lira já tava esperando esse nascimento, todo mundo muito ansioso pra ver o vídeo. E gente, esse vídeo aí foi emocionante, hein? Pelo amor de Deus. Na época eu não tava acompanhando mas ele, mas parece que ficou no de Topics Lá do Twitter que o filho dele tinha nascido Então eu fui correndo no YouTube, gente, e tava no modo estreia E sério mesmo, eu nunca vi tantas Pessoas, mano, reunidas no modo estreia Pra assistir um vídeo, normalmente ainda Quando o um YouTuber é muito famoso e faz uma estreia Eu acho que pega, sei lá, uns 20 a 50 mil pessoas Sabe? Isso aí chutando bem alto ainda Mas o nascimento do filho do Lucas Lira Gente, eu me lembro de no mínimo ter pegado Sei lá, 400 mil pessoas simultâneas Tá ligado? Eu nunca tinha visto tanta gente ao vivo E o vídeo realmente foi maravilhoso Foi muito bom de ver com todo mundo, e eu chorei assistindo, mano. Olha só que fofo. Mas beleza, né? Passou. E eu tinha certeza, eu acho que todo mundo tinha, né? Que aquele vídeo ia bombar muito. Tanto que, se eu não me engano, cara, eu posso estar tá errado, mas pegou top 1 no em alta. Infelizmente, claro, como aquele vídeo tá no passado a gente não consegue mais mensurar, assim, quantas views que ele pegou por dia. Existe sim um site chamado Wayback Machine, onde inserindo o um link lá tu consegue ver meio que o passado daquele site. Meio não, né, cara? Literalmente isso. Só que, infelizmente, botando esse link aí do Lucas Lira, cara, nada acontece. Pode ser porque o vídeo é muito recente, assim, e ninguém salvou Boa, não sei. Mas, Tostinho, eu não tô entendendo por que que tu quer ver o passado desse vídeo? Então, é que eu tava vendo um vídeo do Treta News e do nada apareceu o Lucas Lira com um acontecimento assim, muito estranho. Esse vídeo aqui do filho dele, em menos de dois dias na época a gente ganhou mais de 20 milhões de views. E não foi nem nos primeiros dias de postagem, sim, tipo, literalmente quatro meses depois. O que a gente tem que concordar que é muito estranho porque o YouTube não costuma divulgar, assim, um vídeo massivamente depois de meses que ele foi postado. Tudo bem, acontece, mas é estranho. Ainda mais 20 milhões de views, né, cara? Todos os vídeos aqui no YouTube, eles continuam sendo divulgados sim, porque eles são atemporais, sabe? Nem que seja uma viewzinha vai ter. Mas a divulgação, gente, geralmente, ou quase nunca é desse jeito, é claro, né? Senão teriam vários vídeos aí com milhões de views desse jeito. Então eu vi alguns comentários do pessoal falando, tipo, mano, será que o Lucas Lira não tá usando bot? Será que isso é possível? Na hora que eu assisti esse vídeo aí do News eu só anotei o tema e deixei quietinho, sabe? Porque o vídeo ainda tava com 29 milhões de views. Tá bom, é horror, sabe? Mas aparentemente tava sumindo muito. Imagina se, sei lá, mano, chegasse a 100 milhões assim numa semana. E nesse momento que eu tô gravando aqui, gente, eu acho que já parou de correr tanto assim. Tá com 40 milhões na verdade. E se a gente der uma analisada nos gráficos que a gente tem permissão pra olhar sabe, lá no social Blade do canal Evento na Hora a gente percebe, cara, que de qualquer forma o canal dele é extremamente bombado. Ele tem muita viu mensal. No primeiro mês, em fevereiro que ele postou o um vídeo do filho dele, deu 70 milhões de views no mês. Mas esse aí nem chegou a ser o pico do canal dele porque teve um lá no ano passado que chegou até a 120 milhões de views. É muita coisa. Mas por que, gente, que é interessante a gente olhar esses gráficos para analisar os padrões, ver se tem algo errado se realmente ele tá usando bot ou sei lá não, infelizmente a gente consegue perceber que depois do nascimento do filho dele, ele tá fazendo menos view por mês, foi 69 milhões depois 63, 49 depois 34, mano isso aí é um monte cara, um monte mesmo, mas infelizmente não deixa de ser uma queda né, o motivo eu não sei, provavelmente ele tá focando na família dele mesmo, talvez esteja postando menos vídeo, então naturalmente a quantidade de views vão baixar, mas tenta perceber isso aqui, esse ápice tão grande aconteceu justamente depois de vários os meses de queda, o que eu não vejo muito sentido de jeito nenhum, cara, pro algoritmo sabe, literalmente 5 meses de queda seguidos, e depois vai lá um vídeo teu um antigo o cara pega 20 milhões de views em 2 dias, isso é muito estranho, gente sem dúvidas, mas um fato que a gente tem que considerar é o seguinte, 20 milhões, de gente independente de se pessoas ou robôs é muita coisa, isso aí significa que alguém deve estar comentando alguma coisa no vídeo, não é possível né, e na verdade essa parte é muito engraçada que se tu entrar lá, mano, até o Lucas Leira viu isso é tipo, literalmente gente do mundo inteiro comentando, tem cara comentando inglês, mano, japonês, sei lá, polonês Russo, tudo, parece que simplesmente O mundo inteiro do nada resolveu Se unir e comentar nisso aí, cara, mas o que Que eles estão comentando? Escolhendo esse aqui Pra traduzir, olha só, parece ser oriental, né Botando no Google, o tradutor mostrou aqui Que é chinês tradicional, na verdade Indo pra português, gente, o que que é isso aqui? Porta de madeira, ovo, cão, loja Gato, mala, papel de banho que? que comentário aleatório é esse, mano Parece que o cara, sei lá, só clicou no corretor Assim, foi clicando, tá ligado? Procurando outros Comentários, agora apareceu o mais normalzinho assim, a Barbara McLean comentou isso aqui eu rezo para que tudo corra bem e abençoado e tá bom, esse comentário aí faz bastante sentido com o contexto, né, é literalmente o nascimento do filho dele ali, e eu acho que esse comentário aí dificilmente vai ser de um robô porque ele tá muito no contexto, já o outro do chinês lá, cara, realmente tava muito estranho, poderia ser um bot, simplesmente um comentário aleatório só pra ter algoritmo, sabe essa língua aqui, gente, eu nem consegui identificar, sinceramente, então eu aqui no Google Tradutor e é outro que faz sentido Um milagre da natureza, obrigado por este clipe, inestimável, menino maravilhoso, e eu acho que a partir daqui a gente já começa a entender um pouquinho porque o vídeo do Lira viralizou tanto assim, olha só pense comigo, tinha muita gente mesmo na estreia, sei lá, quase 500 mil pessoas todas, provavelmente a maioria assistiram até quase o finalzinho assim para ver o filho dele ou seja, mano, retenção super alta o YouTube com certeza percebeu que esse vídeo aí era um que potencialmente iria viralizar por conta dessas métricas e começou a divulgar mesmo que nem louca, tipo o último vídeo aquele que eu fiz sem nome, e é muito raro isso aí acontecer assim naturalmente, mano muito mesmo demais, quantos vídeos já viu bombar, assim, do nada, sem ser de uma música ou algo assim, 20 milhões de views em dois dias. Sinceramente mesmo, eu nenhum. Mas também não é como se o canal do Lira pegasse só 10 mil views e do nada 20 milhões, assim, sabe? Existe um belo de um padrão. Esse pico aí sim, definitivamente foi o maior do canal dele, com 31 milhões de views em uma semana, mas ele já teve outros picos bem grandes também no passado, 23 milhões, 29 milhões. É claro que a gente tem que pensar que provavelmente eram de vídeos separados, assim, porque é o pico da semana e não do vídeo. Assim como no meu canal, por exemplo, eu posso ter feito mais de 1 milhão de views uma semana, mas não é em só um vídeo, não são em vários. Eu não posso negar que alguém realmente pode ter ido lá e ter usado bot no vídeo dele. E depois, pelo motivo do YouTube, achar que o vídeo está se espalhando e tal, ele começar a divulgar de forma absurda. É uma possibilidade, gente. Tá, pode ser com certeza. Mas eu acho que não foi o Lira. Pelo menos essa é a minha opinião. Ele teria muito a perder, sabe? E outra coisa, mano, olha só a reação dele quando ele percebeu que o vídeo dele estava viralizando do filho dele. Lira, seu vídeo estourou. Eu fui lá no canal para dar uma olhada nos últimos vídeos que eu postei para ver se algum tinha dado um boom, né? Não aconteceu nada, tá? Tudo normalzinho. Aí eu fui pesquisar mais a fundo e o vídeo do nascimento do Noah estourou fora do Brasil. Eu entrei aqui no canal e coloquei os vídeos mais acessados do canal. Por algum motivo do além, desconhecido, que eu não faço ideia, o vídeo do Noah nascendo aqui, ó, do nascimento dele, tá com 29 milhões de acessos. É o vídeo mais visto do canal e tá crescendo muito rápido. Nos últimos dois dias o vídeo ganhou mais de 20 milhões de visualização. O que, que tá acontecendo, velho? O cara ficou muito feliz, mano, até chorou Essa aí não é a ração de quem tá usando o bot, não Família de alguém feliz, porque o vídeo do Nascimento do próprio filho tá bombando Sabe, todo mundo gostando e vendo Entretanto, de qualquer forma, eu gostaria muito de saber de onde Que essas views aí vieram, iria me satisfazer Muito, mano, no Analytics meio que mostra De onde que foi, se foi de notificação Se foi pela home, se foi da externa, não sei Isso aí iria solucionar o caso totalmente Porque agora, né, a gente só tem especulação Ô Lucas, na moral, se tu tá me assistindo, mano Conta aí pra gente, cara, a gente tá muito curioso Novamente, pessoal, muito obrigado por tudo, viu? A gente chegou em 400 mil inscritos, que loucura. Só muito obrigado, tá, gente? Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein? Tchau!